Graças te damos, te louvamos por estarmos na tua presença, pela tua infinita bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Senhor, abençoa cada lar, cada família que representados. Abençoa todos os teus servos que estão hospitalizados, que estão encarcerados, aqueles que estão no leito de dor, que precisam do socorro do Senhor. Nós oramos pela vida da irmã Bela, oramos pela vida da irmã Dalila, pela vida do irmão do, do pastor Pedro Paulo Pela vida de todos os nossos irmãos Que estão sofrendo A dor da perda A dor da doença Meu Deus, coloca a tua mão e arranca toda a dor Arranca a tristeza, console os corações Tu és o Espírito Santo, consolador Consola, conforta, meu Pai, os corações E ajuda, meu Pai, essas vidas a vencer através do teu poder e da tua graça abençoa a tua igreja abençoa o teu povo comprado com teu sangue na cruz do calvário dai vitória meu pai para todos aqueles que estão em luta em tribulação e ajuda o teu povo a passar pelas provações socorre o povo aflito o povo necessitado queima toda a enfermidade queima todo o poder das trevas e confirma senhor a bênção uma vitória para a honra e glória do teu santo nome. Toma o Brasil em tuas mãos, Senhor. As autoridades constituídas do Brasil, Senhor, coloco nas tuas mãos. Manifesta o teu poder de cura sobre o Brasil. De milagre, de libertação, meu Pai. De transformação, de quebrantamento de coração. Deus eterno, Deus de toda a glória. Visita teu povo nesta noite. Visita aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão hospitalizados, que estão nos UPAs, que precisam do teu socorro. Toca, Senhor, agora com a tua mão forte e poderosa dá livramento, dá proteção. Queima todo mal que estiver atuando na mente e no coração. Oh, Deus, faz ver com seus próprios olhos e lança por terra o inimigo. Destrona ele, destrua ele pelo teu poder e confirma nossa vitória pelo poder do teu sangue. Para glória do teu nome, Senhor, nós pedimos a tua bênção. Visita os processos na justiça, visita, meu Deus, os projetos, os contratos, visita também os processos de aposentadoria, coloca a tua mão e dai vitória aos teus servos. Pelo Teu grande poder e graça, pela Tua infinita bondade e misericórdia, faz a obra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, manifesta o Teu poder, Senhor, e confirma a nossa vitória para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e a sua família. Que o Senhor te conceda uma semana de vitória, de grandes bênçãos e de grandes milagres, para honra e glória do Seu Santo Nome. Se Deus é por nós, Quem será contra operando Ele, Quem salve! Jesus. Caiam mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu e a minha família não é. seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja. A você, a sua casa e a sua família, que o Senhor te dê uma noite de sono reparador. Em nome de Jesus e fique Lá. na paz do Senhor Jesus.